Boa tarde, amigos. Temos uma última foco. Hoje eu vou fazer um vidinho aqui na... Na Serra do Café. Aqui é onde nós tiramos uns cortes rosa aqui. Então hoje eu vim aqui na, na Serra do Café. Então eu já estou passando por aqui. Eu aproveitei que eu vou ver umas pedrinhas aqui. Uns cortes. Então Vamos... Aproveitar para dar uma olhada nisso. Nós vamos ver aqui uma cain tá bonito Tem um cortezinho rosa Tá muito bonito ele Vamos ver mais um aqui Também transparente Uma boa aparência Uma ponta boa e lembrar os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like para que o canal possa crescer umas pedras bem transparentes, muito bonita Olha umas pedras bonitas ó. Essa está sem molhar Agora nós molhamos ela Olha umas pedras bem transparentes Dá umas pedras bem ajeitadas Dá para tirar umas partes aqui que dá para fazer alguma coisa e mostrar aí também para os amigos, mostrar aí também a. bonita tá dando pra focar aí na cama e também aí pro pessoal ver aí também a a pedra aqui onde ela está é uma pedra bonita só que aqui só tem que tirar no ponteiro ela está muito bonita principalmente essa aqui ó. ela está uma pedra bonita aí da frente é que eu tô fazendo sombra né é um cascair muito legal aqui e pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like para que o vídeo possa crescer o canal possa crescer e os amigos aí para se inscrever no canal Aqui ó, só aqui é tudo pedra dela Se eu consigo filmar ela na é muito bonita agora nós vamos mostrar essa outra parte aqui que é a parte do faveiro é uma parte muito bonita ali também está as variônicas esse é um modelo que agora nós estamos fazendo Ela é toda em metal. Rolamento: tudo, é tudo em cobre. Quer dizer, ela é todo em cobre. Antena em cobre, empunhadeira em cobre. Rolamento de cobre. Então, ela é muito interessante. Essa zona. Aí, o amigo que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Agora, nós vamos. aqui eu também onde está o suaveiro um suaveiro muito interessante vamos dar uma molhada nisso para nós, nós ver a, a cor dele direitinho Aqui nós temos, por exemplo, a... o faveiro aqui. Ele... ele tem as gemas no meio, ele é, ele é tipo de umas asfalto. Então a gema tá no meio dele. Por exemplo, aqui ó, você vê que, que ele é todo comprido. E essas partes que tá de comprido dentro dele é tudo assim ó, tudo com aparência, parecendo vidro. vamos ver se nós leva para o lado do sol aqui vamos ver se pega uma aparência para vocês verem então parece que é vidro parece como um pedaço de vidro não é e ele é rosa e assim as outras aparecendo vidro mas não é tá vendo é tudo um, uma transparência e aqui é interessante porque você vê que ele tem a transparência dele Olha. e ele parece que foi posto uma chapa em cima da outra então é esse aqui é interessante esse aqui foi o único que eu achei desse jeito então ele parece um esse é muito interessante parece uma chapinha dá mais ou menos uns 5 milímetros de grossura tem uns que dão um centímetro, mas é totalmente transparente então ela é muito interessante e a gente tem pedaço mais ou menos assim também é Trans, também tem as chapas transparentes aqui começou a chuviscar porque está querendo chover mas ela é interessante esse aqui foi o único que eu achei desse jeito até agora pode ter mais por aí mas aqui por perto é a um. única agora já está mais em cima aqui aqui em cima nós temos umas delas tem umas grandes que seria muito bonita para fazer algumas bolas mas eu acho que capaz que desfarinhar também bonita e outro é que nem vida mesmo a bicha fura até o dedo da gente sem e aqui a é onda nós tem um uma parte muito bonita se vai dar para ver bem aqui ó a ponta do meu dedo eu vou tirar o dedo mas é uma parte que tá muito bonita ela e tem umas boas dá para tirar umas boas gemas então não é uma parte muito bonita olha aí para cima tem outra branca é agora nós estamos com a chuva começando aqui que não está deixando aí gravar muito bem não mas vamos pelejando aqui e é muita pedra é muitas que tem dela Pedra aqui bonita, é uma cor muito bonita. Ela deu um outro cavaco também, bem cheio, uns quartos rosas para os meios. E tem várias dessa isso aqui é um pedaço bonito, com uma, uma transparência muito boa um outro pedaço também Tem várias delas bonitas Algumas aí Que tá com boa transparência Que pode ser lapidada Aí o que é interessante Dela é isso aqui, ó, tá vendo? Ela é fina Mas tem boa transparência Então é isso aqui é interessante aqui ó uma outra fala aqui ó que eu tenho mais para o lado do sol aqui para ver se pega ela melhor ela, tá vendo ela, ela é fina e tá cheio de pedaço com transparência boa essa é da ponta aqui né, mesmo outra aqui ó muito boa a transparência já já nós vamos encerrar esse vídeo que foi mais mesmo para mostrar aqui porque hoje nós estávamos passando por aqui foi então vamos aproveitar vamos fazer um vidinho que já é um quarto mais cinza e já é um, uma pedra maior já com umas partes de então nós estamos aí mostrando essa pedra maior maior mais uma vez nós vamos cortar aqui numa transparente aqui ó é umas pedrinhas muito bonitas que tem nesse meio E já nós vamos encerrando E os amigos para não esquecer, se inscrever no canal Deixar o like Para que o YouTube possa subir o vídeo E mostrando aí Como é que estão As pedras várias pedras aqui no meio tem uma avermelhada onde estou com a visão, ela é bem avermelhada umas pedras bonitas mas hoje nós não vai hoje nós não vamos cavar elas hoje nós estamos mais mesmo mostrando elas e também mostrando as que já estão aqui tiradas né essa aqui mesmo já está tirada Uma boa pedra Está com uma, Umas partes de pedra transparente Então é É muito bonito aqui E lembrar os amigos aí Das varionicas mas nós estamos com esse modelo novo e também uma outra de metal. Estamos com os dois modelos. pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do, do vídeo. É uma vara muito bonita, toda em cobre e também um ótimo produto. E nós vamos ao próximo vídeo